Olá meus guerreiros e minhas guerreiras, eu sou o professor Emílio Júnior, no vídeo de hoje nós iremos fazer um treinamento para membro superior, isso mesmo treinamento bem simples para você que é sedentário, você que é sedentária está acima do peso e quer começar a fazer atividade física vem comigo nesse treino, mas antes só um recadinho, se esse vídeo aqui bater 500 comentários, vale oi, vale tudo que você quiser escrever. 500 comentários eu irei sortear 100 fichas de treinamento. Então 100 pessoas que comentaram irão se beneficiar com fichas de treinamento. Presentão de final do ano para vocês do canal que tem tanto carinho. Vamos lá, pés paralelos, você vai contrair o seu abdômen, estufar seu peitoral, ambos os braços na lateral do corpo vai elevar os braços dessa forma e voltar à posição inicial, jogando e passando atrás da linha do seu corpo, linha natural do seu corpo, vai passar, vai atrás, eleva, volta, passou, atrás, eleva, passou, atrás. Vamos fazer uma sequência de apenas seis repetições, Seis repetições para o vídeo ficar dinâmico. Então acompanhe aí, vamos lá, pés paralelos, a largura do quadril, contrai o abdômen, estufa o seu peitoral, ambas as mãos na lateral da sua coxa, eleva com os braços estendidos, esticados, o máximo que você puder, volta à posição inicial, passou da posição inicial, o máximo que você puder atrás, eleva e vai atrás, o máximo que você puder, sempre com os braços estendidos, você vai sentir que a região do seu abdômen vai ser bem trabalhado, vai ser bem recrutado, como também a região dos seus ombros, costas. Você vai estar trabalhando tudo isso com esse exercício. Vamos lá? Só mais duas. E a ah, quatro. Vamos E a quinta. E vamos finalizar com essa sexta agora, para você poder tirar o máximo de benefícios. Treinamento fácil, tranquilo, Emílio? Poxa, olha só, dá para eu colocar um vizinho extra. Posso colocar? Sim, você pode pegar duas garrafas PET e fazer esse mesmo treinamento com duas garrafas PET em suas mãos. Lembre-se, quer participar do grupo fechado aqui do WhatsApp? Basta você entrar na descrição desse vídeo, tem todas as informações. Nós temos nutricionista, cardápio semanal, cardápio quinzenal, treinamentos completos que não irão ficar disponíveis aqui no YouTube. Eu sou o professor Emílio Júnior, provando e comprovando para você que o básico dá resultado. E até o nosso próximo encontro!